Em relação à prótese de silicone, muito se fala da doença de silicone. Isso procede, doutor Diogo? Então, o que, que a gente tem visto? Uma síndrome chamada síndrome ásia. Esse é o nome técnico dessa doença do silicone. Observou-se que toda vez que a gente coloca um corpo estranho no organismo, ele pode gerar um estado inflamatório. E essa inflamação decorrente da colocação do silicone para alguns pacientes pode ser o um gatilho pode ser aquela pólvora que você inicia uma reação no organismo dela para ter uma doença autoimune para que o organismo dela reage contra o próprio organismo então essa doença autoimune ela pode desenvolver vários tipos de doença, fibromialgia, artrite reumatoide, tem várias dessas doenças autoimunes. Então está na dúvida se essa se a colocação do silicone provoca isso. O que, é que a gente tem hoje de mais atual? Inclusive é tema até da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode acompanhar as publicações da nossa sociedade. Está muito discutindo isso. Não tem nada comprovado que a colocação de prótese de silicone provoca esse tipo de doença. Está muito comum nas redes sociais a gente ver famosas falando Ah, eu senti a dor e tirei e aquilo melhorou a minha dor. Mas o que a gente vê de estudo científico, de comprovação científica, é que vários pacientes que tinham doenças reumatológicas, Vou dar um exemplo de uma paciente que veio no meu consultório. Ela colocou a, a prótese de silicone e depois de 10 anos ela perdeu a irmã e começou a ter fibromialgia e fibromialgia grave. O gatilho aqui, para mim, está claro que foi a, a questão da perda, que ela, o trauma dela ali de perder a irmã mas porque ela tem prótese silicone, ela viu nas redes sociais os sintomas que pode causar aquilo ali, ela falou, nossa, tudo tem a ver com a minha fibromialgia, eu tenho prótese silicone, então eu vou tirar a minha prótese. Então, acaba que fica essa, essa relação, assim, o paciente achando que tem uma relação direta entre ter a prótese e qualquer doença que ela tiver agora é decorrente dessa prótese. Então, esse é o alerta que nós estamos tendo. Porque pacientes que retiraram a proto-silicone, a maioria deles a gente não tem visto a melhora. Melhora, quando a gente diz, é redução da, da medicação, dos sintomas dessas doenças prévias que ela já existia. E nesse caso especificamente dessa paciente que eu estou citando, fica claro que ela já tinha 10 anos que ela tinha o silicone. Ou seja, o silicone não tinha sido gatilho para aquilo ali. Mas aquele aspecto traumático ali da vida dela, que foi a perda da irmã que desenvolveu aquilo. Então. Alguns pacientes têm melhorado? Sim, tem melhorado. A gente tem visto melhora. Por quê? Porque essas questões dessas doenças autoimunes, elas são multifatoriais. Então, às vezes, o fato de você achar que a prótese estava sendo um problema, você retirou aquele problemão que você estava carregando, você melhora ah, o seu estado imunológico corporal como um todo e você pode ter melhora daquela queixa. Mas, em resumo, não tem comprovação científica que as implantes de silicone têm relação direta com essa síndrome ásia, com essa doença do silicone chamado. Então, tem muitos pacientes retirando implantes sem ter a melhora clara dos seus sintomas. E vamos imaginar quantos pacientes têm silicone e quantos deles têm essas complicações. É um percentual muito pequeno. Então, vamos com cautela.